Então, beleza, a gente já está gravando aqui. Então, começar o evento dando as boas-vindas aqui para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, dar as boas-vindas também para quem vai assistir esse evento posteriormente, né? Então, esse é o evento da Editatona Week for Human Rights, é o terceiro evento de uma série de três eventos dessa campanha, dessa vez a gente tem o prazer, então, de ter essa parceria com o pessoal do Migramundo. Eu não vou me estender muito nessa abertura, já vou passar direto a palavra aqui para o Rodrigo também, falar sobre essa iniciativa, né, que a gente gosta muito, e aí a gente parte, então, para o nosso evento de hoje. Então, Rodrigo, é com você. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Érica, é, é, Pedro, Lucas, Zaira e demais pessoas que estão aqui, a Vick e a Carol, que são parte da equipe. Me apresentando rapidamente, né, como a Érica já falou, eu sou o Rodrigo Borges, eu sou jornalista de formação, e desde 2012 existe esse... Esse espaço chamado MigraMundo começou como um blog pessoal. Surgiu de uma, vamos dizer assim, é uma curiosidade que eu tinha sobre a temática da migração, sabe, de entender um pouquinho melhor que era a migração contemporânea, não apenas a migração na no formato histórico, na abordagem histórica. E a partir daí, pensar, eu pensava que só eu lia, que só meus amigos liam, até que um dia eu participei de um evento, de um curso, que foi inclusive onde eu conheci a Vitória, que depois se tornou aí uma das colaboradoras, uma das pessoas, um dos membros mais fiéis do Migre e tudo mais, é, nesse curso eu percebi que tinha gente de, outras, de, outras, de, é, de outros locais com uma experiência já muito vasta, que lia e levava em conta o que estava na, naquele blog na época. Aquilo ali me deu um grande susto, mas ao mesmo tempo ligou uma chavinha. Ah, é possível falar de migração, talvez desenvolver um projeto uma coisa mais séria em relação a isso. E calhou de ser uma época, e calhou de ser uma época, no caso, que... É, muita coisa estava se desenvolvendo aqui na cidade de São Paulo. Né? Tanto, tanto eu quanto a Carol falamos de São Paulo. A Vitória atualmente está falando de Estrasburgo, na França, onde ela está morando, mas quando a gente fez esse, esse curso, todo mundo morava em São Paulo. E aí... É, Poxa vida, muita coisa, muita coisa legal estava acontecendo por aqui. Então, o Migramundo acabou testemunhando todas essas transformações, esses debates que estavam surgindo. Então, aí, poxa, por que não aproveitar isso? Né? E aí, o Migramundo foi, se, foi amadurecendo a abordagem, amadurecendo as pautas e em, agora, em outubro, completou oito anos né, no ar. Desde 2016, ele tem o formato de site. E aí, e aí eu tive uma expansão da equipe ao longo do tempo. Hoje são, são cinco pessoas, então, aqui estão três delas, né? Além de mim, temos a Vicky, a Vitória Broto, a Carolina Guagliano, também fazem parte dessa equipe fi, física, fiz, é, fixa, desculpa. A Rocio Paik, que inclusive é, a, ela é imigrante, ela é, nasceu no Paraguai, mas é de família sul-coreana. E temos também a Antonella Puccinelli, que é, eu falo brincando que a brasileira mais chilena que eu conheço porque a mãe dela é chilena. Né? Então, a gente tem aí uma questão muito diversa aí. A Vi, que é uma brasileira que mora no exterior. A Carol também tem, tem descendência italiana na família. Então, assim, a gente procurou, dentro do possível, a gente tem, a gente tem é, procurado aplicar uma diversidade grande na, na equipe e que tem, muitas coisas têm casado, tem, tem, sido, tem ocorrido assim, um pouco naturalmente. Então, isso é bem bacana. É, então, uma das coisas que é bacana a gente ver com o Migramundo, né, e, e a gente acaba levando para outras práticas da vida profissional, é perceber o quanto as nossas palavras, quando a gente fala, quando a gente aborda um tema, como elas têm poder, né, como o entendimento que a gente traz, tem sobre a situação acaba refletindo sobre aquelas matérias que a gente faz e vai refletir também sobre aquelas pessoas que leem. Né, esse mesmo raciocínio a gente, pode, a gente vai trazer, inclusive, para os próprios artigos na, na Wikipédia. Na desculpa. E essa reflexão sobre o poder que a palavra tem, o poder que a forma que a gente conta as histórias tem, tá, acaba é um dos princípios, por exemplo, do jornalismo de paz, que é uma das, uma das tarefas que a Erika me atribuiu, né? cair na desceria de falar para ela que eu estou fazendo mestrado, e que, um, e que uma parte do meu mestrado é abordar, é o uso do jornalismo de paz para falar da, da, da temática da, da migração, e aí. A Erika teve essa ideia, eu falei, bom, vamos lá, então. Então, explicando basicamente o que é o jornalismo de paz. Ele consiste basicamente numa, numa reflexão, né, tanto, do, tanto do, do, de como você percebe o jornalismo, de como você faz ele. Sem você abrir mão da parte objetiva, sem abrir mão da questão da noticiabilidade, você pensa numa... Você, tem, você toma maior consciência do, da importância que tem o jornalismo para a formação de outras pessoas, né, para informar sobre o que está acontecendo. É, não basta você simplesmente, ah, eu vou, dizer, vou usar tais palavras, vou dar tal abordagem, porque é uma polêmica, isso, e polêmica rende audiência. É uma das, é um, é, muita gente no jornalismo segue essa linha, só que não é uma, só que essa linha, ela é a mais, é a que vai trazer um esclarecimento, ou ela simplesmente vai botar fogo no parquinho e acabou. Quando você tem, quando você começa a incorporar alguns princípios do jornalismo de paz, você passa a perceber, não, pera aí, o jornalismo não é apenas a polêmica, o jornalismo ele tem uma função social muito mais importante. Então você passa a ter essa consciência. E é uma consciência que não é uma coisa que é assim, ah, para agora. É uma coisa que pouco a pouco você vai desenvolvendo, né? Eu posso dizer por mim, é um amadurecimento constante. É, pelo que eu conheço, eu já vi tanto trabalho da Vick e da Carol, esse esse amadurecimento também é nítido né, na, nas, nas publicações que a gente faz. Quando a gente pega, por exemplo, matérias que a gente fez no começo do ano e agora, então, é um amadurecimento que ele é muito... Que ele é muito nítido, sabe? Então, é um aperfeiçoamento constante do jornalismo, né? no, no sentido de que suas matérias, sempre que possível, elas sejam propositivas, sempre que possível, elas procurem contextualizar ao máximo uma história para você entender bem por que chegou naquele estado, sabe? É o contrário do jornalismo de guerra. No jornalismo de guerra é aquele que a tragédia, o conflito é o foco. No Jornalismo de Paz, você não ignora essas questões. Você sabe que existe um conflito, você sabe que existe uma tragédia. Mas como, como ir além disso? Que caminhos? É, quais as... Quais os, quais os elementos, sabe? Então... É ter esse olhar mais humano sobre o nosso trabalho, sobre o fazer jornalismo, sobre as matérias que são feitas, sobre a abordagem que que a gente dá ao escrever e na abordagem junto às pessoas. Então, é uma coisa bem complexa. Quer dizer, é simples, mas ao mesmo tempo é um processo longo, sinuoso, mas, sobretudo, ele é necessário e ele acaba te ensinando muita coisa. né? Como você pode, como a, a nossa comunicação ela pode ser não violenta, como a nossa comunicação pode ser algo que vai contribuir para a sociedade de fato, sabe? É, claro, o jornalismo não vai mudar o mundo, mas pode ser uma ferramenta que ajude a levar esclarecimento para as pessoas e por que não ser é um primeiro passo que as pessoas vejam o mundo de uma forma diferente? E isso passa por, por elementos simples. Por exemplo, o Migramundo, ele tem como um dos seus princípios o não uso da palavra ilegal para falar sobre migração. Porque você, quando você utiliza a palavra ilegal, você já está colocando um rótulo no, naquela pessoa. Você não sabe por que ela se deslocou do país dela. Você não sabe o que, como que, era a situação onde ela vivia. Então você já porque eventualmente ela ficou sem a documentação. Ela está, num, ela está sem a documentação. Você já bota lá ilegal, sabe? Você por acaso você, você é preso por esquecer seu RG, sabe? É uma infração, mas não é um crime. Então essa desproporcionalidade também acaba sendo evidenciada pelo uso da palavra ilegal. E é por isso uma das coisas que o Migramundo acabou adotando já nos seus primeiros anos, depois de, depois de reflexão, depois de ler sobre o assunto, a gente não utiliza. A gente também evita os termos crise migratória e crise de refugiados, porque imigração é uma coisa que acontece, é um, é um fato, é um fato social, é um fato histórico, é um fato contemporâneo. Quando você diz crise migratória, você está colocando aquilo ali como um problema, e não é um problema, é algo que acontece. E crise de refugiados, quando você usa crise de refugiados, você está ignorando que, na verdade, os refugiados eles não são a crise. Eles são um sintoma de algo maior. Né? Se está tendo um deslocamento forçado de pessoas, você tem que olhar lá na fonte. Né? Não adianta você você estar resfriado ou você só soar o nariz para passar o resfriado. Você tem que tomar um remédio. Você tem que ir além. Então, são termos que, embora sejam muito populares nos meios de comunicação, sejam até, digamos assim, sexy, atraem audiência, atraem um debate, não necessariamente são termos adequados para falar de um fenômeno tão complexo e que tanto pode explicar sobre a, nossa, sobre a nossa história, sobre o nosso estado atual. Então, são coisas que a gente vai aprimorando. E, a partir do mestrado que eu comecei agora em agosto, eu percebi que esses que esses princípios básicos que a gente segue acabam se encaixando no jornalismo de paz. Então, até uma coisa que, nas últimas reuniões do Migramundo, a Vi, a Vi e a Carol podem, podem falar aqui também sobre isso, é algo que a gente vê que a gente acaba meio que seguindo. Então, por que não, pouco a pouco, incorporar um pouco mais essa questão do jornalismo de paz, as nossas abordagens, as nossas, né, são nossas abordagens, seja nas matérias, seja nas pessoas com quem a gente conversa. Então, um pouquinho basicamente disso. Depois, quem quiser pode, eu vou deixar o meu, vou deixar meu contato, a gente pode conversar depois sobre quem que a gente pode procurar de, de referência sobre esse jornalismo de paz. É algo ainda pouco conhecido no Brasil, mas tem estudos, mil, mundo afora, tem grandes autores que se dedicam a isso já há décadas. Então, né, entra, o jornalismo de paz ele acaba entrando, sendo um dos braços dos estudos pela paz. Então, tem já um, um leque bem grande de estudos, de, de material sobre isso. Eu vou encerrar minha falinha por aqui, vou passar a palavra para a Vicky e para a Carol, caso elas queiram complementar alguma coisa, e desde já, mais uma vez, agradeço a participação de todos, naqueles que ainda vão ver isso, no, vão ver essa apresentação lá no, no YouTube, e vamos em frente aí, a gente tem bastante trabalho hoje. É, obrigada, Rô. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes no, no chat. Obrigada também, Érica, pela, pela organização desse evento. E eu queria, enquanto o Rodrigo ia falando, eu anotava aqui algumas coisas é, que eu gostaria de, de fazer em época, não de acrescentar algumas coisas. Pela minha experiência no Migra e pela minha experiência como jornalista e também um pouco com os meus estudos que eu faço em, França, em Sociologia mas especificamente eh, na sociologia das migrações. Eh, eu faço um mestrado sobre as migrações mais em contexto europeu, né e a política europeia é migratória. Eh, no, falando rapidamente, assim, um minuto, de, do, meu, do, do meu histórico eh, no Brasil como jornalista, eu trabalhei né, como jornalista no Brasil até 2014, até o fim de 2014, começo de 2015, é, eu passei pelo, pelos veículos como, como o site G1 e o Jornal Diário do Comércio. Depois eu morei em Londres, quando eu comecei a, a colaborar diretamente. Ah, já morei na Itália e, more, e hoje moro na França, países é, que eu também escrevi, escrevi as migrações, migrações. A experiência que eu tenho do migra, eu vejo que, na verdade é um espaço onde a voz do migrante onde um espaço onde a voz imigrante ela é ouvida, assim como a experiência da, da migração. E por que, que isso é importante? Porque é, quando a gente vê as políticas migratórias, é, também na Europa, eu falo porque eu vejo mais, é, estando aqui, estudando sobre as políticas migratórias na Europa, é, como existe uma distância entre o entendimento político de migração e a vida do migrante, o que ele vive e o que ele passa. E essa distância de entendimento impacta a vida das pessoas, não só os migrantes, mas também da população local dos países, é, porque é o que a gente fala em sociologia, que, são, que a, a linguagem política tem um efeito performativo, né, criando categorias é, que vão impactar a vida dos migrantes diretamente, é, impedindo o, o, ou não o acesso a direitos, etc. Mudando a temporalidade, o espaço, enfim. Esmor. Então a gente tem uma, uma, uma mídia que dá uma forma sobre a experiência migratória muito importante porque impacta a percepção sobre a migração. Inclusive, a gente estava conversando nisso em uma das reuniões do migra. É, que a gente fez uma matéria sobre uma sobre um estudo de uma professora na, na universidade de London School of Economics em Londres e ela falava justamente sobre isso sobre o impacto negativo que a mídia europeia teve em, não não sobre não dando fake news mas informando mal e o que, que é informar informar mal estou falando assim bem de maneira é, geral informar ela Segundo que ela, o que ela percebeu, é mostrar o migrante como um ser humano, com experiências migratórias e com outras experiências experiências de trabalho, experiências culturais. E isso estava a percepção da população local, da população europeia, em relação a essa. A, essa, a esses migrantes. É, e uma outra coisa que o, que o Rodrigo falou que eu achei interessante sobre a nossa maturidade contra a é, E eu acredito que essa maturidade é uma maturidade da linguagem. Da linguagem que, que, que, que pensa de... os humanos. essa linguagem, essa necessidade de maturidade da, ela não está só presente na jornalística, mas está presente na realidade de todos hoje que, que gostariam de ver a, a questão dos direitos humanos evoluir diante de uma direita de uma linguagem violenta de extrema direita que a gente se, que a gente acaba se chocando pela falta do básico da noção básica de direitos humanos e é aí que a gente vê talvez a necessidade de maturidade dessa linguagem e essa nossa percepção cresce paralelamente com, com, os, com, os, com os eventos que a gente cobre, com os fatos que a gente cobre. É, e essa coisa que eu vou falar da crise dos refugiados, para terminar, é, o que a gente percebe que não é uma crise de refugiados, né? mas sim mais uma crise de resposta uma crise europeia de resposta. A ah, esse refúgio europeo, depois da Segunda Guerra Mundial, ela conseguiu ser. Legal, Vitória, muito bacana. Carol, você quer fazer mais algum comentário adicional sobre a atuação do migramundo? De repente comentar também, né, sobre o trabalho que vocês acabam tendo, de certa forma, em cobertura, né? De incidência política também, né? Dentro da temática de migrações, que acho que é um ponto muito parte também do trabalho de vocês, né, o impacto que isso acaba tendo também, não só na visibilidade da pauta migratória, né, mas em efetivamente como que, em termos mais de advocacy, né, a coisa também tem uma certa visibilidade, é, um andamento diferente também, porque vocês estão ali cobrindo esse tipo de tema, né. Sim. É, bom, agradecer também o convite, a organização do evento. É, só para contextualizar um pouco, eu sou a Carolina e eu não sou formada em jornalismo, então, para mim, acho que o migra mundo além da pauta em si ser é muito complexa e muito delicada, e ter toda essa questão de, de uso de palavras e pensar como você faz essa narrativa, para mim também tinha a narrativa jornalística, que não é algo que eu aprendi na faculdade, né? algo que eu fui aprendendo é, com o Rodrigo, tendo muito, muita paciência, e... E eu acho que, que é um pouco isso que a Vitória estava falando no final, da gente aprendendo na maturidade do, da, do uso da palavra, de saber como usar, e além de como usar, de quando a gente fala com alguém e quando a gente cobra, não necessariamente cobrar, seja a palavra melhor, mas quando a gente busca as informações de alguma fonte, seja elas do governo ou seja alguém que a gente está entrevistando, também saber como a gente faz essa busca e como a gente retrata o que foi falado. Então, isso também agora acho que nas eleições foi um pouco que a gente viu, né, que a gente teve uma reunião prévia para a gente se separar, para cobrir a, as eleições da Prefeitura de São Paulo, para saber o que cada candidato estava propondo para os imigrantes na, no seu plano de governo, e aqueles que não citavam, a gente foi atrás para ver uh, o porquê não, né, dar esse espaço para eles falarem uh, o motivo de não terem colocado. E, além disso, tinha uma carta, né, também de compromisso e tudo, que no começo, eu acho, é, não lembro ao certo quantos tinham assinado no começo, quando a gente fez também dos, dos candidatos a vereadores, mas eram poucos, e aí, quando a gente foi atrás dos candidatos à prefeitura para perguntar por que eles não tinham assinado, também a gente teve assinaturas a partir do momento que a gente foi atrás de, de perguntar o porquê da não-assinatura. Então, eu acho que, às vezes, até, enfim, nessas coisas muito... Acho que esse é um exemplo muito específico, muito recente, muito objetivo, né? Mas eu acho que também tem outros momentos de quando a gente procura algum órgão, alguma resposta de alguém, talvez a gente também faça esse papel de questionar a pessoa, de, pelo menos, colocar, fazer a pessoa pensar sobre o assunto. Eu acho que esse, por exemplo, eu fiquei com o Gilmar Tato, né, e quando eu fui falar com eles, ele ele foi assinar a carta que ele não tinha assinado. Então, é como aconteceu com, com as meninas também, foram falar com outros candidatos e candidatas. Então, às vezes, é um pouco isso de você, só você perguntar, né? porque, por exemplo, no plano do Gilmar Tato, tinha citado os imigrantes, mas ele não tinha assinado a carta. E a questão era justamente essa, né? O porquê tem no plano e porquê não está assinada a carta. E aí a carta foi assinada. Então, eu acho que tem esse papel de fazer um outro lado do jogo, né? Não só de retratar o que está acontecendo, mas de quando a gente questiona, às vezes a gente acaba fazendo esse papel de advocacy ou um papel um pouco mais de ação, que que eu acho que como uma mídia não... Né? Um uma mídia, vai, não sei se a palavra é alternativa, mas talvez investigativa, de uma pauta muito clara, a gente consiga ter um pouco mais essa força, né? a gente cobre pautas que são ligadas à imigração, então um escopo, por mais que seja grande, ele tem um escopo muito definido. Então, acho que a gente consegue ter esse papel, às vezes, de quando a gente questiona, ou de quando a gente vai atrás de uma pauta, a gente tem uma resposta que gere algum resultado, ou que pelo menos gere essa reflexão, que eu acho que é uma reflexão cada vez mais necessária. Né? Não sei se eu respondi sua pergunta, Erika, desculpa também qualquer coisa. É uma maravilha, muito boas as falas de vocês. É, pessoal, vocês que estão participando aqui do evento, se tiverem alguma pergunta, algum comentário, vocês também são super bem-vindos a falar nesse momento, né, acho que é muito importante para a gente conhecer esse trabalho do Migramundo, né, então o evento de hoje é sobre direitos humanos, mas precisamente a gente vai tratar durante a ditatona, né, de temas ligados às migrações e o trabalho que eles fazem tem muito a ver com a discussão que a gente sempre traz nas editatonas sobre o uso de fontes confiáveis, né, de boas fontes para se tratar desse tipo de tema, né, e considerando que direitos humanos é uma pauta relativamente sensível, né, muita fake news e muito desconhecimento em cima disso é importante então a gente conhecer quem está fazendo um bom jornalismo em cima dessas pautas, né. Então, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, deixo aqui o espaço agora. Se não, eu posso caminhar e aí já apresento, então, o que é essa campanha que a gente está participando hoje, que é o Week for Human Rights, e aí a gente segue para o tutorial de edição, tá bom? E aí, vocês que mandam, o evento é de vocês. Então, beleza, pessoal, acho que eu já vou seguir aqui, então, para mostrar para vocês o que é essa campanha que a gente está participando hoje, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela agora. E aí, se tiver dado algum problema na apresentação, vocês me avisam, tá bom? É, bom, pessoal, então, hoje esse evento, né, de Tatuana Week for Human Rights, com Ligra Mundo. Hoje, dia 21 de novembro, sábado, a gente fica aqui conectado, então, até às 6 horas da tarde. Esse evento é organizado pelo Wikimovimento Movimento Brasil, com realização do pessoal do Mundo que está aqui na chamada com a gente. A arte do evento foi feita pelo Arthur Torres, lá da Missão Paz. Daqui a pouco eu já falo um pouquinho sobre os outros eventos que a gente teve dentro dessa temática. Aqui também eu já aproveito para deixar o meu contato com vocês. O meu nome de usuário também, né? Isso vai ser bastante importante ao longo das nossas próximas edições mas, afinal, o que, que é uma editatona, né? Então, editatonas são essas maratonas de edição de verbetes dentro da Wikipédia, então, pessoas né, com interesse em comum se reúnem para editar e melhorar essas entradas sobre um determinado tema, né? Então, na foto aqui ao lado, a gente tem é, um registro de uma que a gente fez ano passado na biblioteca do Museu do Futebol. Então, esse é o formato clássico de meditator um evento presencial. A gente se reúne em torno de uma mesa grande, né? Cada um com seu computador, para ir debatendo, então, uma temática específica. E, normalmente, é legal ter o apoio então, de uma biblioteca ou de algum outro tipo de recurso para a gente trabalhar bem as fontes confiáveis em cima desse trabalho, mas também não é um pré-requisito, né? Você pode simplesmente se juntar com amigos, com pessoas interessadas e fazer esse trabalho também, que não tem nenhum problema. Como a gente está no meio de uma pandemia Aquela coisa toda, então a gente conseguiu Transformar esse tipo de dinâmica Para um evento online, tá? Mas a essência é a mesma, né? Então, editatona, maratona de edição de verbetes Dentro da Wikipédia, tá? E aí, o que é afinal a Wikipédia, né? Então a gente sempre acaba consumindo Muito dos conteúdos que estão lá, mas às vezes A gente não para para pensar um pouquinho As suas origens, qual que é o seu propósito Etc, né? Então A Wikipédia vai se mover por esse mote, né, que é disponibilizar a soma de todo conhecimento humano de forma livre e gratuita para todo mundo, né. E, enfim, é um objetivo bastante ambicioso, mas que parece que está funcionando, né, porque a Wikipédia foi fundada lá em 2001, ano que vem ela completa então os seus 20 anos, né. Inclusive, a gente vai fazer uma celebração desses 20 anos da Wikipédia ano que vem, né, que vocês podem acompanhar pelas nossas redes. Mas, enfim, né, a Wikipédia é essa enciclopédia que é multilingue, então hoje já são mais de 300 idiomas que tem uma Wikipédia, e ela é escrita colaborativamente, então esse é um fator determinante para o seu sucesso aí ao longo desses quase 20 anos de existência. E aí, falando especificamente sobre a Wikipédia em português, hoje são mais de 9 mil editores ativos, já existem mais de um milhão de artigos escritos na Wikipedia em português, e a gente tem uma estimativa, né, de que até o final do ano a gente chega aí nos três bilhões de acessos. Então, tem um, uma dimensão muito grande, mesmo no projeto em português, né. E aí, falando assim, parece que já está tudo resolvido, né? Mas é um trabalho constante, né? Para a gente conseguir fornecer efetivamente a soma de todo o conhecimento humano de forma livre e gratuita para todo mundo, né? Então, por que afinal contribuir com a Wikipédia, né? Porque é onde as pessoas vão... Acabar buscando informação sobre absolutamente tudo. Então, a Wikipédia tem um papel fundamental na forma como as pessoas acessam o conhecimento hoje. Então, muitas vezes as pessoas acessam a Wikipédia até sem querer, né? Então, fazendo uma pesquisa sobre algum termo que a pessoa tem curiosidade, algum assunto, né, que tenha a ver com é, alguma pesquisa que a pessoa está fazendo, eventualmente alguma coisa assim. E aí a pessoa já cai ali dentro da Wikipédia, né? Então, é importante que a Wikipédia esteja boa, que ela tem uma qualidade. Né, dentro desses verbetes. E aí, por pinça nela, acaba sendo também um dos sites mais acessados do mundo, e é muito interessante, que sempre consta ali na lista dos sites mais acessados do mundo, e é um dos únicos que que não tem fins comerciais, né? Então, isso é muito importante para toda essa prática da Wikipédia. E também outro ponto fundamental que eu vou reforçar bastante aqui, é que é uma plataforma colaborativa. Então, todo mundo pode e deve contribuir com a Wikipédia, né? Então, às vezes, a gente pensa, ah, não, Wikipédia é para quem tem um diploma de ensino superior, é para é professores, alguma coisa nesse sentido, mas isso está errado. Na verdade, você não precisa ter como pré-requisito algum tipo de formação específica, você muitas vezes nem precisa ter acesso ao ensino é, superior para poder contribuir de uma forma positiva com a Wikipédia, né, então independe da sua idade, do lugar onde você está, da sua classe, né, o que você precisa, né, é então ter acesso à internet e seguir algumas das regrinhas básicas aqui da Wikipédia que eu já vou mostrar para vocês. E aí acabam faltando bons verbetes sobre direitos humanos dentro da Wikipédia em português, da Wikipédia em geral, na verdade, né. E aí, por isso que existe, então, essa campanha que a gente resolveu adotar que é a Wiki for Human Rights, então ela vai seguir esse mote, né, de que você precisa conhecer os seus direitos para poder reivindicá-los, né, então considerando todo esse papel da Wikipédia hoje, na forma como as pessoas acessam a informação, é essencial que todas as pautas de direitos humanos estejam devidamente bem representadas ali dentro, né, então, às vezes a pessoa assistir televisão, ou então tem contato com algum outro meio, né, que fale sobre alguma pauta específica sobre direitos humanos, a pessoa fica curiosa, só que aí ela entra, na Wikipedia para acessar, né, para entender melhor aquele assunto, e tem um verbete que é só um esboço, alguma coisa muito pobre, né, então é um esforço coletivo para a gente melhorar isso, e para que as pessoas de fato consigam entender melhor o que são os direitos humanos, entender qual que é a relação que essas pessoas têm com os próprios para os direitos humanos, né, porque diz respeito a absolutamente todo mundo, né. Então, essa é uma campanha, né, que foi iniciada pelo pessoal da Fundação Wikimedia, né, com o pessoal das Nações Unidas também, e que no Brasil, quem traz é a gente do movimento Brasil. Então, a gente organizou três eventos ao longo desse último mês. O primeiro evento aconteceu com o pessoal da Missão Paz na sexta-feira passada, então, eu estava comentando com o pessoal, né, antes de começar aqui, o evento, que foi o nosso evento presencial do ano, né, então, esse momento de pandemia, a gente realmente teve que fazer as formas, de, assim, os eventos, né, de uma forma muito restritas, né, em termos de evento presencial, né, então, acho que foi o único evento presencial que a gente realmente conseguiu fazer, seguindo todas as orientações, né, que foram passadas para a gente. Então, aqui, né, a gente está no espaço novo da Missão Paz, a gente conseguiu ter acesso a biblioteca do Centro de Estudos Migratórios, que foi bastante importante para a gente entender, então, a relação de boas referências com esse trabalho de melhoria de verbetes dentro da Wikipédia, né, então aqui vocês podem ver que tem a Letícia Carvalho, né, que ela é bastante conhecida no Advocacy, né, das, das migrações, ali no fundo, Padre Paulo Paris também, que coordena o Centro de Estudos Migratórios, então foi um encontro muito frutífero nesse sentido. E aí, no sábado passado, a gente teve um outro encontro, né, dessa vez foi também no formato online, com o pessoal do coletivo Educar para o Mundo, lá do Instituto de Relações Internacionais da USP. Também foi um evento muito bacana, e aí a dinâmica foi um pouquinho diferente, então eles resolveram é, separar com antecedência boas referências para serem usadas em verbetes que a gente previamente selecionou. Então, foi uma dinâmica bem de grupo de estudos, né? Então, isso para vocês verem que existem vários formatos possíveis para a gente realizar as editatonas, independente de pandemia. Então, hoje a gente segue aqui, então, nesse terceiro e último evento dessa campanha que a gente organiza aqui, dessa vez com o pessoal do MigraMundo, né? Que falou, então, sobre esse trabalho de jornalismo humanitário e de paz, que tem tudo a ver com o uso de boas fontes dentro da Wikipédia, né? E na forma como os direitos humanos são representados na Wikipédia. Aí, ok, entrando na parte prática, né? Então, como que você pode contribuir? Existem várias formas de você começar, então, aqui a gente deixa algumas dicas, né? Então, você pode traduzir bons verbetes de outras Wikipédias. A gente sabe que a Wikipédia em inglês costuma ter alguns verbetes que são mais extensos, né? Tem bastante gente que edita por lá, então, o um caminho pode ser traduzir bons verbetes da Wikipédia em inglês ou de algum outro idioma que tenha uma qualidade boa, né? Que você consiga traduzir. Isso é bom para você começar a entender quais são as dinâmicas da Wikipédia, né? O que é, afinal, um bom verbete, como que ele é construído, que tipo de fonte que é usada dentro desse verbete, né? Mas também uma dica é sempre tentar colocar, então, como referências, é, fontes que façam menção ao nosso contexto local também, né? Porque a Wikipédia em português pode falar muito sobre isso também, sobre as coisas que acontecem aqui. Então, alguns temas são universais, mas é interessante também trazer a perspectiva local a partir dessas fontes, né? E aí você também pode melhorar verbetes que já existem. Então, é basicamente o que a gente vai fazer no dia de hoje, né? Focar na melhoria de uma lista relativamente extensa que a gente montou com antecedência, né? Porque esses verbetes normalmente têm um parágrafo ou tem duas sessões, né? E a gente sabe que dá para ser mais expandido, né? Então, adicionar mais contexto, adicionar outros temas em cima daquele tópico, né? Ou então você pode criar verbetes do zero seguindo, então, os critérios de notabilidade que são estabelecidos pela comunidade. Não é difícil, é bem fácil também, se vocês quiserem criar algum verbete ao longo da atividade, vocês podem falar diretamente comigo que eu ensino como fazer, mas a gente pode, então, já trabalhar com os verbetes a serem melhorados, né, que a gente já tem bastante trabalho só nisso. E aí, quais são, afinal essas regrinhas básicas para a gente começar a editar? Então, a primeira delas, né, é bastante simples, é respeitar as normas de estilo. Então, quando vocês entram no verbete da Wikipédia, vocês percebem que eles têm os padrões de formatação bastante parecidos, né? Então, a gente nunca tem uma página que é muito diferente da outra em termos de formatação. Então, vamos tentar manter nesse estilo. É bem simples de ser adicionado também, né? Se tiver algum erro, não tem problema, porque nada se perde dentro da Wikipedia. Mas tentar, então, desde o começo, já entender quais são essas normas de estilo. É, colocar sempre a imparcialidade dentro do seu texto. Então, a gente está falando de uma enciclopédia, né? Então, ela não deve ter opiniões pessoais e a linguagem deve ser sempre bastante neutra, tá? É, Para quem tem experiência com jornalismo, isso acaba sendo um pouquinho mais fácil. O pessoal que trabalha também na área acadêmica é relativamente parecido, né? Mas também tem as, as suas diferenças, né? Porque é um texto que é enciclopédico, né? Mas, enfim, isso é bem tranquilinho também de ser colocado a verificabilidade é essencial para o bom funcionamento da Wikipédia. então todo bloco de informação que é adicionado precisa ter é, uma fonte confiável associada a ela. Quando a gente fala de verificabilidade, é uma fonte que pode ser checada diretamente na sua fonte. Tá? E aí, um outro ponto bastante importante é que não pode ter pesquisa inédita, então tem que tomar cuidado então, com a seleção de fontes primárias. Fontes secundárias são as mais recomendadas para a gente colocar então, dentro dos nossos verbetes. E aqui algumas outras dicas, né, que vão facilitar, então, o desenvolvimento desses verbetes, principalmente para quem está começando agora. Então, é pesquisar e selecionar fontes que sejam confiáveis e verificáveis, que vão, então, sustentar o seu texto. Então, a gente recomenda o uso de jornais, de livros, publicações acadêmicas, isso tudo está valendo. Sempre tomando muito cuidado, mas em geral são boas fontes. É, você também vai ter uma página de testes que pode ser usada para rascunho, né? Então, se você está começando agora e ainda não está assistindo muito confiante para editar direto no domínio principal, não tem problema, tem esse recurso ali dentro que você vai poder usar. E aí, falando então sobre outros recursos né, que você pode usar durante a sua edição, é, explorar o editor visual, que eu já mostro para vocês, e o editor de código-fonte também. E aí lembrando também, né, que nada vai se perder dentro da Wikipédia, né, então existe um recurso para você verificar o histórico dos verbetes, das páginas de testes e aí você vai poder checar as edições e as versões anteriores, tá? Então se você é, clica no botão de salvar, né, que é o botão de publicar, então aquilo ali fica registrado, fica salvo e aí dá para a gente verificar também como que os verbetes eram lá no seu início, né? E aí isso mostra como realmente é um trabalho colaborativo, que tem muitas mãos em cima daquilo, né? E é o bacana das, das atividades com a Wikipédia, né, de ver como que é um espaço realmente feito por muitas pessoas de muitos lugares diferentes, né? E aí retomando, né, usar sempre uma linguagem enciclopédica, que isso quer dizer? É uma linguagem que é neutra, ela é bem direta, ela é bem clara e principalmente embasada nas informações que são colhidas nas fontes confiáveis mas tomar cuidado, então, para não dar um Ctrl-C, um Ctrl-V, porque isso se configura como plágio, e plágio não é permitido dentro da Wikipédia, tá? E aí, uma última dica, né, que ela é bastante importante, é pedir ajuda a um Wikipedista sempre que precisar. Então, esse é um ambiente que é formado por várias pessoas que estão trabalhando em cima de vários temas, e é uma comunidade de fato, né? Então, a gente do IK Movimento Brasil convida vocês a fazerem parte, então, dessa comunidade, que a gente chama de comunidade lusófona, né? que é o um projeto, então, da Wikipédia em português, que é compartilhado com os outros países que falam português também, com pessoas que falam a língua portuguesa, né? Então, sempre que vocês precisarem de ajuda, basta pedir, e a gente consegue, então, te auxiliar. Existem vários usuários ali dentro, né? Então, vocês não estão sozinhos, tá bom? E aí, então, para a atividade de hoje, aqui eu deixei o link, então, do evento, eu passei aqui no chat para vocês também, se vocês tiverem perdido, vou pedir para alguém, então, copiar... É, então, nesse, nessa página do evento tem as instruções de como você faz o seu cadastro, ele é bastante importante porque a gente consegue, então, acompanhar as edições do dia de hoje, né? Então, se vocês estiverem tendo algum problema, alguma coisa assim, a gente consegue ajudar de uma forma mais ágil, tá? E aí, na aba de tarefas, a gente tem a lista de verbetes a serem trabalhados, mas se você tiver interesse em trabalhar em um outro verbete, que seja também da área de direitos humanos, não tem problema, tá? Aí, agora eu vou mostrar, então, em detalhes essas páginas para vocês verem exatamente do que, que eu estou falando, e vou mostrar para vocês também como que se edita, afinal, dentro da Wikipédia. Tá? Então, vocês vejam que aqui a gente já está no domínio da Wikipédia, mas essa é uma página que tem uma carinha um pouquinho diferente, porque é uma página de organização de evento. Tá? Então, aqui a gente tem mais um pôster né, do evento de hoje, aqui explicando que faz parte dessa campanha, então, da Wiki for Human Rights, etc. Aqui a nossa programação, parece que a gente está seguindo ela à risca. É, enfim. Aqui na parte de inscrições e acompanhamento, então a gente deixa a orientação para você criar uma conta na Wikipédia com login e senha. É um procedimento muito simples, acho que em dois minutos você consegue fazer isso. Se você estiver tendo dificuldade, você pode ir direto aqui nesse vídeo que vai explicar como que você cria uma conta Wiki, tá? Uma vez que você tiver a sua conta, aí você clica aqui, tá bom? Para se inscrever no evento. E aí aqui a gente então, consegue fazer o acompanhamento, tá bom? Aí, aqui do lado, a gente tem essa aba de tarefas, e aqui a gente tem vários verbetes listados, né? Então, vocês notem que são links azuis. Links azuis são verbetes que já existem dentro da Wikipédia. Links vermelhos são verbetes que ainda não existem, né? Então, aqui eu listei, por exemplo, um verbete para ficar do Coração, também é uma organização que tem muita relevância, né, nessa temática das migrações aqui no Brasil, e que eu gostaria, né, de começar, então, esse verbete do zero, então, como é um verbete que ainda não existe, então, tá aqui, então, como um link vermelho, tá? Então, aproveito para mostrar para vocês esse tipo de recurso, e assim vocês entendem melhor também essas linguagens, né, da Wikipédia, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês quais são os botões de edição, né, e como é que a gente coloca as mãos nesse trabalho todo. Então, eu separei aqui, por exemplo, exemplo, esse verbete sobre trabalho forçado, né? Então, vocês vejam que é um verbete relativamente pequeno, né? Então, ele tem pouca coisa aqui por enquanto, né? E aí, vocês vejam aqui que ele tem alguns dados que são de 2005, né? Mas isso já faz um pouquinho de tempo. Então, a gente pode sempre tentar trazer dados mais atualizados, informações relevantes, né? Não, não é para ser também um verbete em formato de relatório, né? Só dados. Não, é sempre legal trazer um pouco de contexto. Mas eu vou fazer uma pequena edição aqui para mostrar para vocês quais são os botões da edição, tá? Qual que é esse procedimento. E aí, depois, vocês podem claramente, então, adicionar outras sessões aqui dentro e mexer nos outros verbetes, tá? Então, aqui eu separei essa fonte, é uma fonte confiável, né? Então, vocês vejam que é o site né, da própria OIT, aqui falando sobre trabalho forçado, e é uma fonte que me traz alguns dados, né? E aí, eu já escrevi um pequeno parágrafo para adicionar aqui. Então, aqui a gente tem esses botões de editar, e editar código fonte e ver histórico que eu mencionei na apresentação. Então, quando eu coloco aqui no botão de editar, e nota que eu já estou com o meu login, né? Então, eu já estou aqui dentro da Wikipédia, tá? Então, precisa fazer o login para editar. Quando eu clico aqui em editar, então, ele já me coloca nessa forma de... Que não é mais de leitura, né? Então, eu já consigo editar direto aqui no texto. Quando eu vou aqui em editar código-fonte, ele fica com uma carinha um pouquinho diferente. Lembra um pouco o HTML, né? Então, tem alguns códigos aqui. Não é difícil de aprender, eu mesma não sou de programação nem nada do tipo, né? Sou jornalista de formação e consigo navegar tranquilamente por isso, né? Então, quem está começando agora provavelmente não vai querer mexer direto com o código-fonte, mas é sempre legal mostrar que existe esse recurso também, né? E aí, quando vocês tiverem wikipedistas um pouquinho mais experientes, vocês podem entender um pouco melhor e ver quais são as vantagens de usar também essa edição de código-fonte, tá? E aí, por último, eu vou mostrar aqui né o link que eu tinha comentado com vocês de ver histórico, então, se vocês olharem aqui, dá para ver todo mundo que já editou esse verbete, quando, né, qual tipo de contribuição que fez. né. Então, isso é legal para ver a vida que esse verbete tem. Né? Então, é um verbete que existe desde 2008 e, nossa, ele está pobrinho. né? Então, passando 10 anos na Wikipédia bem pobrinho. Então, a nossa missão hoje é tentar melhorar um pouquinho né, que isso já ajuda bastante. Então, voltando aqui para o então, botão de editar, vocês vão ver que aqui a gente tem algumas opções de formatação também. Né? Então, aqui a gente pode selecionar cabeçalho né, para inserir novas sessões. Se vocês tiverem uma sessão que requer subtítulos, vocês também conseguem colocar. Aqui a gente tem esse botão de formataçãozinha, né, de negrito, de itálico. Mas isso dá para fazer pelo próprio teclado, não precisa vir direto aqui pelo botão. Aqui a gente tem esse botãozinho de, em formato de corrente, que é o de hiperligação. Então, a gente consegue inserir é, esses links para os outros verbetes, né? Então, quando a gente coloca aqui empresas privadas, por exemplo, vai redirecionar para o verbete de empresa privada. E aí, vocês podem fazer isso, então, durante o seu verbete. E aí, aqui, um botão muito importante, que é o botão de citar, que é o botão onde você vai colocar as suas referências, tá? Mas eu vou, então, colocar aqui, ó, já tinha separado pequeno trechinho para adicionar nesse verbete, né? Então, a partir da leitura que eu fiz aqui dessa fonte, entendendo esses dados, eu reescrevi uma informação que eu achei que seria relevante de colocar dentro desse verbete, nesse, nessa sessão, não é a melhor edição do mundo, vocês podem adicionar parágrafo vocês podem colocar informações mais completas. Aqui é mais um recurso didático de mostrar para vocês, mas de qualquer forma é uma edição válida para a Wikipédia, tá? Então eu tenho essa frase e agora eu preciso colocar então a referência associada a ela. Então eu volto aqui no botãozinho de citar eu pego aqui o link dou um ctrl c e aqui na forma automática eu consigo dar um ctrl v eu consigo gerar então a referência para ser adicionada nesse bloco. Aí você vê, tá tudo certinho, e coloca para inserir. E aí pronto, tá inserida aqui a minha fonte. E aí, para salvar efetivamente a minha contribuição, eu vou aqui em publicar alterações. Aí aqui, ele vai me subir essa caixinha, pedindo para eu colocar um resumo né, dessa é, edição que eu fiz. É uma prática boa, porque aí depois aparece no histórico, né? então fica mais fácil para os outros leitores, né, para os outros editores verem o que, que foi... Colocado, né? Então, vou colocar aqui, adicionando nada mais recentes. Por exemplo, né? Uma descrição bem simples e sucinta, mas é o que é. E aí, pronto. Nossa, sua edição foi publicada. E quando vocês entram aqui no verbete, vocês podem ver que já está aqui. E que aqui embaixo apareceu, então, a minha referência. Então, esse é o procedimento. É muito simples, né? E com certeza vocês vão ter bastante coisa para contribuir para trabalhar. Então, quando a gente vai navegando aqui pelos verbetes, né? A gente vê que tem bastante coisa que pode ser melhorada, né? Então, por exemplo, sobre a própria lei de migração, né? É um verbete bastante curtinho, né? Então, dá para falar sobre todo o processo que teve, né? Dá para colocar todo o histórico do desenvolvimento da lei de migração, como era antes, né? O que ficou depois, como que tem sido desde então, né? falar sobre o trabalho de advocacy em cima disso, né? E aí, sobre advocacy também, a gente tem um verbete aqui separado, e ele tá como um esboço, né? Na verdade, é só um pequeno parágrafo, e aí vocês podem falar, por exemplo, sobre advocacy no Brasil, criar esse tipo de sessão, né? Para ficar mais completo. Não precisa necessariamente falar de advocacy para migrações, mas vocês podem falar de advocacy, né? Aí aqui também, né? Sobre a Acnur, por exemplo esse já está mais bonitinho, né? Talvez esse não seja um verbete que a gente precise focar no dia de hoje, mas sempre dá para aumentar, né? Então, colocar um pouquinho mais sobre a história né, da Akinura, então da atuação no Brasil, da atuação em outros países, né? Então, dá para ir por esses caminhos. Então, aqui a gente tem essa seleção de verbetes, né? Então, além das instituições que trabalham com migrações, a gente também tem sobre as temáticas né, de migração mesmo. Então, quando a gente fala aqui sobre... Imigração venezuelana no Brasil, né? Esse é um verbete que eu acho que tá bem pobrinho, para ser sincera, né? Eu acho que dá para melhorar bastante, né? Em termos de formatação também, né? Ele tá precisando, a gente vê que aqui tá faltando referência, né? Então, se vocês conseguirem, por exemplo, colocar mais referências que estejam atreladas a isso aqui, já tá valendo também, tá? E aí, claro, vocês podem usar, então, o site do Migramundo, né? Para usar como referência, né? Quando tiver a ver com os temas tratados aqui. E, a minha parte, por enquanto, é isso, viu, pessoal? Se vocês estiverem com dúvidas, vocês podem falar também, e a gente segue aqui, então, nessa editatona, até às seis horas da tarde, né, a gente tem bastante trabalho para ser feito, né, mas com certeza vai ser de muita valia, né? Então, quando as pessoas acessarem a Wikipédia, elas já vão ter uma compreensão mais adequada sobre os direitos humanos, né? Vão ter informações que são mais valiosas para elas, né? E a gente atua, então, nessa disponibilização da soma de todo o conhecimento humano de forma livre e gratuita para todo mundo, dessa vez tratando especificamente sobre direitos humanos, tá bom? Se, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar.